Às vezes a gente planta, planta, planta e não colhe o que plantou. Trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado. Torne é tarde, acorda cedo e não vê o resultado. A nossa vida não prospera. Por quê? Aí a gente quer culpar os outros. Mas olha o que Deus falou para Caim: Porque você derramou sangue do seu irmão, a terra é maldita, Caim. Quando você plantar, você não vai colher. E olha o que a Bíblia diz em 1 Carta de João 3,15. Aquele que fala mal do seu irmão é homicida e não tem nele a vida eterna, não tem nele a benção de Deus. Sabe, muitas pessoas têm cometido esse pecado, o pecado do Lashon Hará, que, que, que nada mais significa língua maligna, língua do diabo. O judeu, eles eles evitam esse pecado porque o primeiro que cometeu esse pecado foi Lúcifer, falando mal de Deus. Miriam pegou lepra porque falou mal de, de, de Moisés. José passou por toda aquela luta que ele passou, porque ele falou mal dos irmãos para o pai dele. Saul perdeu a batalha porque falou mal de Davi para as pessoas. Então o pecado do Lachão rará é um pecado muito evitado pelos judeus. E você pode ver, você não vai encontrar no mundo afora um judeu miserável. Você não vai encontrar um judeu falido, você vai encontrar um judeu abençoado. Por quê? Porque eles plantam e eles colhem. Tudo que eles fazem tem a benção. Mas nós também temos a benção. A Bíblia diz que quem é de Jesus é, de, é, de, é de herdeiro de, da das bênçãos de Abraão. Então, qual o problema, qual a diferença do judeu para mim? É porque ele respeita uma palavra que eu não respeito. E ele colhe por respeitar, e eu não colho por respeitar. Por exemplo, um rabino que ia da igreja, a casa dele, no meio do caminho tinha uma quitanda, e ele pegava com, com o dono do, do, da quitanda, e ele combinou, vou te pagar 30 maçãs no final do mês, mas eu pego uma por dia. Quando eu vim do almoço, eu pego e vou. E tudo bem... Um funcionário da quitanda, não sabia de nada, era membro da sinagoga do rabino, só viu o rabino pegar a maçã. E aí falou com a mulher dele, ó, oh, o rabino está roubando maçã. Aí a mulher falou com a, com, a, com a costureira, que falou com a manicure, que falou com não sei quem, daqui a pouco sabe o que aconteceu? Aquela igreja ficou vazia. E o rabino foi perguntar, por que, que a igreja está vazia? E aí o, o, o rapaz falou, é porque tem um fulano lá na, na, na, na quitanda que está falando que o senhor tá roubando maçã. E todo mundo saiu da igreja por causa do senhor. E aí o Rabino chamou o rapaz, rapaz, você não sabe do meu combinado? Não, não sei, o que, que eu faço para reparar o meu pecado do Lachon Hará? O Rabino falou assim, você vai pegar um, um travesseiro de pena, vai num penhasco muito alto, quando bateu o vento, solta para que as penas voem. E ele fez isso, voltou com o saco vazio, e agora Rabino? O Rabino falou, agora volta e pega as penas. Ele falou, é impossível, não tem como pegar as penas. E o Rabino falou para ele assim, assim é o pecado do Lachon Hará. Ele tem perdão, mas as consequências são irreparáveis. Por isso que você vê, às vezes, uma igreja esvaziar, por causa de uma pessoa que cometeu o pecado do Lachon Hará. Ou seja, uma língua maligna que falou mal de uma outra pessoa. Por isso que você vê grandes amigos se separando, por causa de uma língua maligna. Por isso que você vê pessoas que tinham tudo para ser sucesso, famílias que tinham tudo para ser estruturadas e se dividir. Por quê? porque alguém cometeu o pecado do lachonhará, Hará. língua maligna. E a Bíblia diz, quem quer, ver as, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer plantar? Você quer colher? Você quer que tudo que você coloca a mão, a bênção de Deus... Faça com que prospere, então evite o pecado do Lachon Hará. Fuja desse pecado. Se está certo ou está errado, se é problema dele com Deus, você guarda a sua boca. Davi falou assim, eu, Senhor, coloca um guarda na minha boca para eu não pecar contra Ti. Então guarda a tua língua, guarda a tua língua. Aquele que fala mal do seu irmão é homicida e não tem nele a vida eterna. Tem em você a benção de Deus guardando a sua língua. Se, se, se você for uma pessoa inteligente, você vai guardar esse, esse conselho no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus.